Olá pessoal, que legal, olha, acompanha esse vídeo, tá incrível, incrível, incrível. Você vai me ver aqui aplicando a reflexologia podal, dando uma dica fantástica para você, para você poder se divulgar, divulgar o seu trabalho, para você também aprender cada vez mais. E a dica especial aqui para você fazer atendimento em voluntariado. Fazendo atendimento voluntariado, você se capacita cada vez mais e aproxima cada, cada vez mais os clientes até você. Vou soltar um vídeo aqui e a gente vai parando comentando o que eu estou fazendo aqui nesse atendimento prático. Vamos, vamos seguir em frente aqui para você saber tudo aquilo que a gente vem fazendo neste vídeo. Vamos lá! Hoje eu estou aqui no Centro Holístico Players, aqui em Sorocaba. É uma casa onde eu tenho um carinho muito especial e aqui eu venho toda quinta-feira à tarde fazer atendimentos voluntários. E hoje eu estar aqui, eu vou fazer algumas manobras aqui e acompanhem a gente aí, tá bom? Fiquem com a gente, a intenção aqui é mostrar o trabalho, como que se faz. Eu vou virar já a imagem para o pé da cliente, tá? Isso, a intenção é mostrar a massagem, como a gente faz a massagem nas clientes e como você também pode usar do atendimento voluntário, né? fazer voluntariado, para você se capacitar cada vez mais e, e conquistar mais clientes. Né? A intenção não é que, no voluntariado não é conquistar clientes, é sim você se capacitar mais, criar mais experiência. Mas, eu, como eu, eu tenho um carinho especial pela casa aqui, eu venho toda quinta-feira entregar o meu tempo para casa. Aqui nós temos uma cliente, ela está com o pezinho dela aqui, que então vai preservar a imagem dela. E eu vou fazer massagem nos pezinhos dela. Bom. Então a gente vai primeiro, a gente faz uma, uma higienização no pé. Primeiro a gente faz uma massagem no pé direito, né? Eu uso um lencinho, um lencinho umedecido, né? Que a gente tem fácil nos mercados pra comprar. Faz uma higienização no pé, pra ver que o pezinho dela tá limpinho e tal. É Só pra dar uma ajeitadinha, tá? Limpando o pé direito aqui. e o pezinho direito já tá limpinho. Ver que o lencinho nem sujo sai. A gente faz uma higienização no vãozinho dos dedos. Depois vem aqui no outro vãozinho dos dedos, né? O outro vãozinho dos dedos aqui, o outro vãozinho dos dedos aqui, bem? Ótimo. Tá vendo? Hoje eu tô fazendo uma demonstração aqui numa cliente que, é... às vezes a cliente não quer se mostrar, né? Então, eu mostrando só o pé da cliente, tô preservando a imagem dela e aí a gente faz a massagem. Então, o primeiro pé, o pé direito eu já higienizei, e pega o vencinho. E vamos aqui higienizar o pé esquerdo. Pega um ovo limpinho do saquinho, né? Do, do pacotinho, lenços né? umedecidos. E vamos higienizar agora o pé esquerdo. Pessoal, perceberam que eu finalizei né, a, a higienização do pé direito. E para fazer a higienização do pé esquerdo, é necessário que a gente pegue um novo lenço. Embora vocês viram que o lencinho do pé direito saiu limpinho, mas a gente não deve usar o mesmo lenço para higienizar o outro pé, ok? Então lembra, um lencinho para cada pé. Então fazer a, a massagem para você treinar e doar o seu tempo, procure na sua cidade uma, uma entidade, uma casa de caridade, né? Aí você vai lá e entrega o seu tempo. Então, esta é a dica de ouro deste vídeo. Este vídeo de vocês hoje, vocês estão aprendendo me vendo no campo de batalha, me vendo aplicar a reflexologia podal, mas o mais importante, né, além de tudo neste vídeo, é mostrar para vocês que existem muitas pessoas que você pode fazer a massagem. Você quer fazer a massagem, quer treinar a reflexologia e você não encontra pessoas né, para você dar cortesia, para você aplicar para você aprender cada vez mais então a sugestão que eu dou para vocês é de você procurar na sua cidade né, casas de caridade a igreja que você frequenta o templo que você frequenta enfim, aí você vai lá e oferece para a casa lá o seu trabalho você dispõe um determinado tempo no caso, como eu comentei aqui Toda quinta-feira, das duas da tarde às cinco da tarde, eu estou 100% disponível para essa casa aqui em Sorocaba, em que eu entrego o meu tempo para, os, para as pessoas que frequentam a casa, ok? Você entrega o seu tempo e, ao mesmo tempo, também você treina, principalmente vocês aí, novos alunos, novas alunas, né? Que querem treinar bastante, para adquirir bastante experiência, Certamente na sua cidade tem uma casa aí, igreja, enfim, qualquer lugar que você for procurar, você vai ter as portas abertas. Bom, aqui a gente vai fazer uma dobrazinha assim, higienizar o vãozinho dos dedos aqui, tá? Isso. Tá? Isso. Pronto, pronto, pronto. Pronto. Pés higienizado, tá vendo que o lencinho sai limpinho? Tá vendo? Então o, o lenço tá limpinho, o pezinho do cliente tá limpinho. Eventualmente, se o pé do cliente tá um pouco sujo, né? Que andou descalço, descalço não. De repente a cliente vem de chinelo, né? Um, uma sandália aberta. E aí o pé realmente pode ter alguma sujeira, alguma coisa que traz a rua, né? Mas a gente observa aqui que a cliente tá com o pezinho extremamente limpinho. E... Mas é, é interessante que você faça essa higienização do pé da sua cliente ou do seu cliente para que você possa fazer aí um trabalho bem feito, né, e seguindo aquilo que eu ensino para você dentro do nosso método simples, prático e objetivo. Pronto, agora que vai partir efetivamente para fazer a massagem. Creme na mão, né, você pega um creme de boa qualidade. Qual creme, professor? Qualquer creme, desde que seja um creme específico para massagem. Oh, esta dica agora, prestem bastante atenção, que este momento aqui da terapia tudo é importante. Mas esse momento é, é crucial nesse momento da massagem. Lembrando que no dia que eu fiz a gravação desse vídeo, aqui em Sorocaba estava frio, né? um dia frio, início de inverno, e a minha mão estava gelada. Por quê? Porque está frio. Então se está frio, eu não posso tocar o pé do cliente com as minhas mãos geladas. Então o que, que eu fiz aí? Eu misturei, né? eu aqueci a minha mão, aqueci o creme antes de tocar o pé do cliente. Observe isso que isso faz uma diferença gigantesca nos resultados e a percepção do cliente no carinho e na atenção que você está entregando para ele ou para ela. Lembrando que tudo isso você aprende dentro do meu curso com muito mais detalhe, com muito mais atenção, com muito mais detalhezinhos. Dentro do curso, você aprende tudo isso e muito mais. Vamos em frente. Aquece o creme na mão. Hoje eu estou gravando esse vídeo para vocês. Está frio, né? Procurar aquecer bem a mão. Ver a temperatura do pé do cliente. Minha mão ainda está um pouquinho gelada. Aquece mais a mão para não dar choque térmico no pé do cliente. Minha mão já está aquecida. Agora já percebi que o... Perceberam o que eu fiz aí, eu, eu, eu aqueci o creme na minha mão, eu percebi que a minha mão esquentou. Na hora que eu fui fazer o primeiro toque no pé do cliente, eu ainda senti uma diferença térmica. Eu ainda, eu, eu ainda senti que o pé do cliente estava mais quente que a minha mão. Se eu continuo ali, eu vou causar um choque térmico, um desconforto para o cliente. O que, que eu fiz? Continuei aquecendo a minha mão, o creme, até que ela atingisse uma temperatura semelhante, né? Ou que pelo menos a minha mão ficasse mais aquecida que o próprio pé do cliente. Assim eu vou entregar um conforto mais para o cliente e o cliente vai começar a perceber que você está ligado nele, que você está ligado nela. O pé da cliente está mais frio do que a minha mão, então não está tendo choque térmico para ela, tá? Por certo, já deve estar tá um pouquinho mais confortável para ela. Então a gente distribui o creme no pezinho, pé direito aqui, pronto, pronto, pronto. Isso, então aqui é um atendimento que a gente faz aqui, é 20 minutos de atendimento, eu vou fazer 10 minutos em cada pé, tá? Detalhe extremamente importante, perceberam o que eu falei? Eu vou fazer 20 minutos de atendimento, ou seja, 10 minutos em cada pé. A intenção é fazer 10 minutos no pé direito e 10 minu minutos, no pé, direito e dez minutos no, no pé esquerdo. Porque no atendimento, no voluntariado, a gente procura fazer um tempo mais enxuto para que a gente possa, naquele dia, nesse momento que eu estava aí na, na instituição, aplicar em mais pessoas. Eu consigo dessa forma praticar, eu consigo dessa forma ajudar mais pessoas e consigo, dessa forma, é, atender efetivamente muito mais pessoas durante o dia. Porque como é voluntariado, o tempo da massagem ele é mais curto do que o tempo de atendimento que você vai fazer aí no seu espaço terapêutico. Primeiro momento, ó, já distribui o creme no pé dela, o pé está todo lisinho, parti para fazer o aquecimento, gira anti-horário, gira... Isso! É interessante esse movimento que eu estou fazendo no pézinho da cliente, girar para lá, girar para cá, rotacionar para cá, rotacionar para lá, porque o aquecimento da massagem é extremamente importante também. Você já vai interagindo um pouco mais com a cliente, já vai conversando um pouquinho mais, o cliente já vai se soltando até que realmente o, o pé do cliente ali, as articulações estejam um pouquinho mais aquecidas a cliente já esteja um pouquinho mais confiante em você, para que você possa entregar o um melhor trabalho de reflexologia. Lembrando que todos esses detalhes, nos pormenores, você encontra nos nossos cursos. Horário, anti-horário, giro horário, anti-horário, giro horário. Pontinho dos dedos, anti-horário, horário, anti-horário, horário, anti-horário, horário, anti-horário, horário, anti-horário, horário, beleza? Deixa eu só fazer uma... É, é, é muito importante eu falar isso para vocês. Percebe que eu faço anti-horário, depois eu faço horário. Por quê, professor? Porque o nosso sistema de rotação, nós giramos, né? Nossos chakras, nossos centros de força, eles giram no sentido horário. Então, eu faço anti-horário para dar uma aquecida e devolvo no sentido horário, que é o nosso sentido natural de rotação, mas professor, meu sistema energético, o senhor vai falar sobre isso? Sim, nos nossos cursos você não aprende só, né, só a reflexologia, você também aprende coisas a mais, coisas extremamente importantes, por quê? Porque você aprende em nos nossos cursos a trabalhar o seu cliente de forma integral, não é uma questão pontual de você trabalhar o seu cliente de forma ali pontual naquela queixa que ele trouxe, se você entende, se você compreende tudo aquilo que a gente está entregando dentro do curso, você trabalha efetivamente de forma integral o seu cliente. E se eu, se eu trabalho o cliente de forma integral, obviamente de forma integral ele vai melhorar. Porque as dores que o cliente sente, dor física que ele sente, a dor emocional que ele sente, ele vai, você vai conseguir de fato entregar o melhor resultado para o seu cliente. Vamos partir agora para o meu seja o Plexo Solar. Aqui onde eu pego aqui embaixo, vou apertar aqui. Vou agora vou procurar comunicar um pouco com a cliente, ver se está doendo. Está doendo aqui? Não. Tá confortável? Não. Tá um pouquinho. Isso. Então, bem pouco. o quanto a gente aperta, a gente aperta para dar uma leve dorzinha no ponto, né? Hum. Que aí a gente tá estimulando Sim. o plexo solar para ele harmonizar. Tudo bem aqui? Nossa, cliente é Deolinda, né Deolinda? Deolinda. Isso. Maravilha esse tratamento. É? Maravilha. Legal. Se quiser falar um pouquinho com o pessoal, o pessoal está te ouvindo. Ah, ah, ah. O pessoal, vocês que têm vontade de fazer caridade, aprendam. Dá um pouco mais de vocês, doem um pouco mais de vocês. Porque esse trabalho é ótimo, maravilhoso. Isso. Melhora todos Melhor. os nossos organiza Isso, que é. bom. Agora esse ponto aqui é o. Das nossas células. Que legal. É, aí sempre dói um pouco. É. Né? Aqui, pessoal, aqui é o timo. É. O, ah, timo. o tá. timo é um ponto que eu chamo. Eu dou apelido nele de onde o sapo fica enroscado. É. Timo onde nós células no meio do seio, né? É. Tem muito sapo enroscado, Dolinda. Sim. Então aqui trabalha um pouquinho, não trabalha muito, né? Hum. Aliviando. Porque é, vai melhorando tudo o estado geral, né? É, porque o timo mexe muito com a parte emocional do cliente, Sim. então vai devagar para não estimular demais, senão você desarmoniza o cliente, tá bom? Pessoal, olha só como é que eu estou massageando o pé da cliente. Eu não estou massageando com a ponta do dedo, eu não estou colocando a ponta do dedo no cliente, estou massageando o cliente com esta parte aqui do meu dedo, tá vendo? Observe. Ah, professor, eu posso massagear o cliente com esta parte aqui do dedo? Lógico que você pode. Aliás, você pode massagear o pé do seu cliente com qualquer, com qualquer parte da sua mão. Esta parte do dedo, fazendo este movimento, é muito interessante. Acompanhe lá. Terminando o time, a gente vai trabalhar os pontinhos dos dedos, que é a outra da cabeça. Massagei a pontinha do dedão. Isso. Está doendo, de orinda? Não. Não. Tá. Pronto. Você vai fazer o dedão? Perceba que a todo momento, é um momento agora de interação com o cliente, conversa, interação, eu vou fazendo a massagem nos pontos e vou perguntando para o cliente, dói, não dói, dói, não dói, por quê? Porque onde dói é um ponto que a gente encontra desequilíbrio energético, aí à medida que a gente vai avançando, o cliente vai melhorando, só que não pode doer demais, se doer demais você tem que, Diminuir o nível de pressão que você está apertando no, no, no dedo do seu cliente ou na parte do pé que você está fazendo a massagem Para que não haja um desconforto A dorzinha é importante porque você encontrou um ponto de desequilíbrio Mas não pode apertar demais Faz outro dedo vem <risos> para o outro dedo Não, não estou eu, não Isso, não. Outro dedo não. E o dedinho, a pontinha do dedinho Você segura o, o pé com a, com a outra mão e faz o apoio. Aqui debaixo do dedinho agora era do ouvido, sinos e nariz. Uhum. Dói de Olinda? Não, não dói, não. Tá? O outro dedo também, área do ouvido, sinos e nariz. Dói de Olinda. Tá? Hum, tô... tá vendo, pessoal? Vai sentir um pouquinho. Ah, vou... eu uma assim dói? É, pouca coisa. Então eu dou... Onde ela falou que dói, eu vou dar um leve estímulo. Uhum. Tem que ser um estímulo. Leve que não fique torturando o cliente. Pouca coisa. coisa. Tá sentindo aliviar? Já aliviou. Já um pouquinho? Isso. Vamos seguir em frente. Agora, os outros dois dedos aqui é a área dos olhos. Pega aqui embaixo. Não, não. Tudo bem? Tudo bem. Isso. Onde tá bem, a gente passa e segue em frente. Aqui debaixo desse dedo também é os olhos. Tudo bem, Diolinda? Eu queria que vocês observassem que eu apoio um dedo atrás, né? Eu apoio um dedo atrás e faço a pressão. Ou eu posso pegar com a outra mão e pegar apoiar o dedo atrás, ou com a própria mão eu faço um apoio e faço a massagem no no ponto que eu quero. É muito prático, é muito fácil. Lembrando que todos esses detalhes estão em nossos cursos dedão, tem toda a digital do dedão, quando você pega o dedão assim, você está pegando na sua fronte, uhum. ó, assim é a sua testa, tá? Uhum. Toda a sua fronte, você está doendo a testa, né, cabeça, Sim. essa região aqui, ó, ajuda bastante, segura atrás e apoia. Uhum. Doendo, olinda Não. Não isso. Toda a digital do dedão a gente massageia, ó, com a ponta do seu dedo, lembra, a unha, a unha nossa tem que estar tá bem curtinha, para você fazer a massagem, não pode apertar com a unha o, o dedo. Viu que eu mostrei a ponta das minhas dos meus dedos? Deixa eu mostrar aqui bem para você aqui, na, aqui ó do jeito que eu fiz lá. Está vendo as minhas unhas curtinhas e tal? É extremamente que nós, reflexoterapeutas mantenhamos as nossas unhas bem curtinhas, sabe? curtinha para você não ferir o pé do seu cliente. Tudo bem? Tudo bem, Só podendo mesmo, né? Isso. Agora aqui a gargantinha do dedão Olha, o gargant... dedão tem uma gargantinha Ai. Na gargantinha do dedão É a nossa garganta Olha que legal A é? gargantinha <risos> do dedão é a nossa garganta Então tem, tem a tireoide para a tireoide Tem a amígdala Nossa, que bacana é? E aqui em cima do dedão Tudo aqui em cima do dedão né Também é parte da tireoide para a tireoide Ai, Então faz tudo Tudo bem? Joias Fizemos todos os dedos, vamos descer na área plantar do pé. Vocês perceberam uma coisa? Que é tudo muito simples, né? é tudo muito prático, é tudo muito objetivo. Eu procuro fazer a reflexologia no cliente ou na cliente, eu procuro ensinar vocês a fazer a massagem do jeito que eu faço. É simples, é prático, é objetivo. É assim que a gente faz nos clientes e é assim que vocês aprendem nos cursos. Essa região aqui debaixo dos dedos é a área do pulmão, ó. Hum. Aqui assim, a área do pulmão, sistema respiratório. Hum. Dói de olinda? Nada, não. Legal. Tá bom a massagem? Ótima. Tá gostando? Muito. Isso. Tá relaxando? Maravilha, relaxa muito. Que bom. Debaixo aqui do... Vocês viram que você vai... Dica extra pra vocês aqui. Você já começou a fazer a terapia tal, o cliente está interagindo com você é importante você já ir fazendo algumas pequenas perguntinhas assim perguntar se o cliente está gostando se ele está né está interagindo obviamente eu sei que o cliente está gostando mas é importante nessa interação terapêutica nessa conversa terapêutica você fazer uma leve pergunta Tá tudo bem, você está gostando como que tá aí o cliente ele começa a entregar respostas para você, que essas respostas vão refletir no final aquilo que o cliente veio buscar na terapia, que é o alívio da dor física, emocional que ele tenha vindo buscar com você então nós temos o coração <risos> ó, massageia aqui o coração tá? Isso. agora vamos continuar descendo descendo aqui ó Aqui é a área do estômago, ó, hum. tubo digestivo, comeu, já que a boca tá aqui, a garganta tá aqui, você comeu, a comida vem, vai descendo e para no estômago, hum. tá? Aí depois do estômago, ela distribui, né, pelo, pelo sistema. Aqui estômago, dói de olinda? Não, não, não não. Tá, um pouquinho para dentro aqui a suprarrenal hum. um pouquinho mais para dentro aqui o rim. Aqui embaixo, nesse outro dedo meu aqui, ó, é a bexiga. Então, do rim, tem um caninho, que é o ureter, que leva o xixi até a bexiga. Então, de novo, rim, ureter, bexiga. Hum. Mais uma vez, rim, ureter, bexiga. Muito legal. Bom, desse lado aqui nós temos o fígado, tá? Hum. fígado só tem no pé direito, tá bom? Sim. Dói aqui, dedo linda... Não, não. Tá tranquilo, tranquilo. Só fazer um, uma paradinha aqui, ó. Nesse ponto aí, é o fígado. Como eu comentei, o fígado só tem no pé direito. Fígado só tem no pé direito, né? Fica bem atento com essas questões. Fígado só tem no pé direito. Então, muitos dos nossos clientes, quando a gente pega neste ponto do fígado, né, a nossa cliente ela não sentiu uma dor no fígado, mas Muitos clientes você vai pegar nesse ponto e o cliente vai sentir uma certa dor. A minha cliente, que eu estou atendendo, que eu atendi nesse atendimento, foi o segundo atendimento que eu faço na instituição. Detalhe para vocês: quando vocês forem é, na casa, que você for trabalhar na instituição, fazer o seu voluntariado, é, adote o seguinte método, o seguinte critério Que você vai atender a pessoa ou cliente por três sessões Ou seja, esta cliente eu atendi na semana passada Atendi ela hoje e na próxima semana Que eu vou toda quinta-feira, na próxima semana Eu vou e faço o terceiro atendimento Fazendo esse terceiro atendimento, eu é, libero esta cliente, aí a, a, a minha agenda nessa instituição, esse, o horário dela acaba sendo liberado para atender uma outra pessoa. Assim, desta forma a gente democratiza o nosso trabalho, para que mais pessoas possam passar pela terapia. Porque se a gente não faz assim se eu vou toda semana atender a mesma pessoa porque obviamente ela vai querer toda semana a massagem eu acabo não atendendo outras pessoas então para fazer um tratamento que eu acredito que com três sessões já dá para gente colher um resultado incrível então primeira sessão na semana passada eu fiz o um ponto aí do fígado ela sentiu dor sentiu um leve desconforto nesta sessão que eu fiz elas vocês já viram que ela não sentiu dor no fígado, quer dizer que a harmonia, o sistema dela já está entrando num processo de harmonização. Então, seguindo em frente aí, e depois na próxima semana, quando eu for fazer a última sessão para esta cliente, certamente ela já vai estar muito melhor, e aí lá na outra semana ela não vem mais comigo. Por quê? Porque este horário que estava... Determinado aí, já vai uma outra pessoa ocupar. Então, como eu comentei, dessa forma a gente vai é, mudando as pessoas e dando oportunidade para a casa, né? Ajudar também outras pessoas para receber a massagem. Beleza, vamos seguir em frente. A parte branquinha do pé, a parte cava do pé, é o intestino. Hum. O miolinho aqui, bem no meio, é o intestino delgado. Sim. Bolinha, depois outra bolinha que sentido horário, intestino delgado, isso aqui ajuda bastante no intestino preguiçoso, tá? Uhum. E aqui a parede desse sistema aqui, ó, é o intestino grosso, ó, e uhum. joga fora, sobe, vira, desce, joga fora. Percebe esse movimento que eu faço na área do intestino? Sempre... Vocês viram, sempre quando eu faço movimento de bolinha, sempre eu faço movimento de bolinha no sentido anti-horário e depois eu devolvo um movimento de bolinha no sentido horário, que é importante, porque como eu já comentei lá no começo, o nosso sistema, nosso sistema energético, vibracional, trabalha no sentido horário. Se eu faço movimento anti-horário e deixo no sentido anti-horário, eu bagunço ainda mais o cliente. E nessa parte agora da massagem, eu estou fazendo o intestino grosso. Fazendo o um movimento que as fezes acabam fazendo para depois ir para o reto e aí você evacuar. Então, esse movimento é extremamente importante, extremamente útil para a liberação do intestino e aquela questão do intestino preguiçoso. Olha, sobe, vira, desce, joga agora. fora. Isso faz o intestino funcionar, tá bom? Agora vou colocar um pouquinho mais de creme na minha mão. Uhum. Como tá frio, né? A pele tem a tendência de secar mais rápido, né? Uhum. Aquece a mão de novo. para não dar choque térmico no pé do cliente. Ó. Não tá me gelado. Isso. Né? É porque eu tô aquecendo, né? Se eu colocar minha mão gelada no seu pé, você vai pular. Uhum. Uhum. Isso, ó. No... É, realmente também marinho. É, então tem que tra trazer conforto para o cliente. Uhum. Tudo bem? Então agora nós vamos fazer. De novo, mais uma vez, eu reforcei com a cliente que eu estou levando conforto para ela. E ela vai entendendo isso. E ela entendendo isso, ela percebe mais uma vez que eu como o como seu terapeuta no momento, estou querendo entregar o um melhor resultado para ela. É assim que eu faço. Esse detalhe, esta conversa, falando baixinho com o cliente, de uma forma pausada, sem ficar fazendo perguntas, perguntas, perguntas. Isso, isso traz para o cliente um alívio, traz uma sensação de bem-estar muito grande. As laterais do pé. A lateral aqui interna é a área da coluna. Aqui no dedão, aqui em cima. Essa região aqui atrás da cabeça, bem atrás da cabeça. Essa região aqui atrás do peito. Tá? Quando eu for fazer no pé esquerdo vocês veem melhor. Uhum. Essa região aqui já é a área lombar. A área lombar. E dá pra sentir aqui em cima. É? Dá pra sentir. Ah, tá vendo como tá mexendo? Aqui. Olha que legal, perceberam? Eu vou fazendo a massagem no pé do cliente e eu vou falando ó oh, que eu tô fazendo tal coisa. Aqui estou fazendo a sua coluna, ou estou fazendo a cabeça, ou estou fazendo ali, lá. O cliente ele vem com a gente, ele começa a perceber, ele começa a sentir no seu corpo as reações acontecendo. E a cliente nessa hora foi fantástica que eu estava fazendo ali a área da lombar e ela falou: Nossa, parece que eu estou sentindo mesmo que você está mexendo na minha coluna. Da é coluna aqui. Ah, muito bom. Dá para sentir isso. Aqui a região sacro, aqui embaixo, uhum. sacro. E a pontinha aqui é o cóccix, tá? Uhum. Aqui em cima onde é o osso, eu estou massageando a partir do osso da coluna. Uhum. E aqui onde é mais molinho aqui, ó, é a parte dos nervinhos, o tendão da coluna. Outro detalhe extremamente importante, sempre, olha, anota aí. Você está anotando? Então começa a anotar agora. Se você não estava anotando, então anota. Ó, já vou a falar para você, dá uma curtida no vídeo, né? Acho que esse vídeo está bem legal. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve aqui no canal, se você não está inscrito ainda, clica nas notificações para você poder receber mais vídeos interessantes como esse. Eu dei a dica nesse momento da coluna, que quando você está fazendo a massagem, você está sentindo, você está passando o seu dedo em cima do osso, você está massageando o osso da coluna, quando você massageia, na parte mais molinha, na beirada do osso, você está trabalhando o quê? Você está trabalhando a carninha, eu brinco assim, né? A carninha, os nervinhos, os tendões daquele setor. No caso, como é a coluna, é a parte da carninha, nervinho, tendão, tudo aquilo que não é osso, que é a carninha da coluna. Você pode fazer assim com o seu dedo, fazendo um deslizamento. Você pode fazer assim com a sua mão, ó, fazendo um deslizamento, que também dá muito certo. Bem? Entendi. Isso. Agora vamos fazer o lado de cá. O lado de fora aqui, ó, era é do ombro, aqui em cima. Hum. Ombro, vem descendo o braço, antebraço, a mão, a perna, a área do joelho hum. e a área do pé aqui na pontinha. Então desce tudo: ombro, braço, mão, perna, joelho e pé, tá? Você pode também fazer assim, ó já que a mão tá cheia de creme Sim. você pode deslizar apoia essa mão aqui uhum. faz assim ó uhum. ó essa é uma dica fantástica fantástica porque você apoia ó apoia o pé com uma das mãos e com a outra mão já que a mão tá cheia de creme você faz assim ó você faz este movimento ah, professor, mas não é só com o dedo que se faz a massagem? Não, aproveite a sua mão inteira. Seja criativo. No nosso método, você pode criar um movimento a mais, fazer algo diferente. O importante é você causar o deslizamento e estimular o ponto. O que eu estou fazendo? Estou fazendo assim, ó. apoia a mão aqui, ó. abraça o pé e ó, faz aqui, empurra. Tudo assim ó, ajuda muito a harmonizar Todo ponto, todo esse sistema que você já tinha feito a massagem. Hum. Tá doendo? Legal. Tá doendo Deolinda? Não, mas eu tô sentindo. Na é. coça. Ó, de novo, ela tá falando que tá sentindo mexer o corpo. Tá fazendo um sanduíche aqui no seu Sim. pé. É. Tá? Uma, mão, uma das mãos você apoia e a outra você aperta e desliza. Sim. Tá gostoso? Maravilha. Isso. Pronto. Sensação muito boa. Né? Boa, né? Então fiz os dedos, fiz a área plantar. Hum. Fiz aqui a coluna, fiz a área externa do ombro, braço, perna, joelho e pé. Faltou fazer a área de cima, o peito do pé. No peito do pé nós temos as mamas. E a gente mesmo pode fazer, né? Pode. Olha Deixa que me... ideia. Deixa eu fazer, Deixa eu mostrar aqui as áreas das mamas ah. aqui, ó. Olha uhum. lá que é a área das mamas, a área do peito e do pé, tá? Hum. Você pode fazer assim, ó, bem de leve, tá? Bem de leve, estimular. Isso. Agora, fazer aqui uma drenagem linfática. Pega os seus dedos assim, ó, ó. Hum. Vou fazer com a outra mão, ó. Hum. Fazer assim pra cima. Nunca pra cá. Sempre pra Sim. lá. Sempre pra cima. Isso, pega na caneleta aqui do dedo, ó. Tá hum. lá, de levinho. Tudo de levinho. Oh, que legal. Tá gostoso, Deolinda? Muito! Dá vontade de terminar aqui ou não? Nossa, que delícia! Dá vontade que eu pare aqui ou que eu continue? Continue tá? Então, tá vendo? É uma provocação que a gente faz com o cliente. Dá vontade que eu pare de fazer a massagem? Ela fala que não, não dá vontade que pare a massagem da vontade que continue, então eu sei que o cliente está gostando, eu sei que o cliente está interagindo, mas por que, que eu pergunto? Porque é importante essa interação, você conquistar cada vez mais a confiança do cliente e o cliente perceber que você está interessado nele, no caso dele, que você está interessado e fazendo com carinho, com atenção, com apreço, né? Ficando bem tranquilo. Lembrando, tudo isso você aprende com muito detalhe durante as aulas dos nossos cursos. Tá vendo? Tá, tá. tá, tá. Eu que eu continue. Uma dica também é você pode pegar, apoia o pé aqui embaixo com uma das mãos e faz assim, ó. Ah, tá. Ó, ó. faz um sanduíche assim, ó. Eu vou ficar de pé para ficar mostrar melhor. Ó, faz assim. Pode fazer, pega tudo já. Isso. Ó, Sei. assim a gente tá abraçando o pé. Uhum. Tudo bem? Sim. Isso. E aqui embaixo, aqui, ó, tô pegando os dois lados do pé, do Sim. lado aqui e do lado de dentro. Essa região, assim que a gente pega, assim, dando esse bliscão aqui, ó, ah. entre os tornozelos, ah. aqui, do, lado de, do lado de fora é a parte dos ovários, ah. a parte de dentro é a parte do útero. Sim. E à medida que a gente vai fazendo todo esse movimento aqui, ó, vai trabalhando toda a área reprodutiva, a área da sexualidade, Sim. libido para quem quer melhorar a libido dá para melhorar tudo aqui ó, Sim. mulher quer engravidar tá tendo algum probleminha e tal aqui ajuda bastante ó estimula bem fantástico né essa região que a gente pega o pé dessa forma é a área reprodutora né a reprodutora nossa do ser humano então vamos lá para as mulheres para vocês que não puderam ver o outro lado ó tem o um tornozelo aqui e o calcanhar tá a face onde é onde é o dedão e a face externa essa a parte que mostra no vídeo tem o um tornozelo calcanhar meio do caminho é um ponto do lado de dentro meio caminho outro ponto é eu sempre brinco eu pego é como se você pegar o pé assim ó tá então para as mulheres esse ponto aqui é o útero o lado de fora aqui é o ovário se você for trabalhar com homens, a parte de dentro aqui é a próstata. Para homens, a parte de fora aqui são os testículos. E à medida que a gente vai trabalhando tudo aqui, ó, envolve tudo e traz até aqui onde tem o tendão de Aquiles, tudo aqui é a área, todos os órgãos da área da sexualidade. Você vai trabalhar toda essa região aqui. E obviamente, dica para as mulheres, está aí com cólica menstrual. Onde vai trabalhar, professor? É aqui, ó, né? Útero, ovários, trompas, trabalha tudo aqui, ó. E libido, ajuda, ajuda. Tá com uma certa frigidez na relação. Se fizer a massagem aqui, vai ajudar, vai estimular? Sim, vai estimular tanto para homem quanto para mulher. E também vai ajudar bastante para a questão da fertilidade, né? Mulheres que querem engravidar, não tem conseguido tal. Se você trabalhar bem, trabalhar dessa região. E é um, é um, é um para fertilidade, eu vou dar uma dica para vocês para ajudar uma mulher a engravidar, tal, você vai precisar trabalhar com a mulher pelo menos durante um mês e meio. Por que, professor? Porque ó, a mulher ela tem o seu ciclo, né? O seu ciclo menstrual, o ciclo o seu reprodutivo, né? Esse ciclo da mulher que a gente sabe que é uma vez por mês, então minimamente você tem que pegar um ciclo inteiro. Então se você pegar, fazer um tratamento estipular um tratamento para 40 dias, para 45 dias, você vai estar com o seu tratamento pegando todo o seu ciclo mensal, todo o seu ciclo da parte da, da reprodução, da parte da menstruação. Então você vai estar estimulando e aí trabalhando com a mulher, eventualmente se precisar também trabalhar com o homem, com o casal, já que você está buscando a questão da fertilidade. Por isso é importante saber se ela que traz uma questão é, orgânica, né? que não esteja legal para a reprodução ou é o esposo, ou os dois ou de repente não é ninguém como assim professor? quantos casos você já sabe aí? que a mulher foi lá, fez vários exames e ela não consegue engravidar mas nos exames dela dá tudo bem o seu sistema, seu órgão, seu corpo trompa, tal, útero está tudo certinho e não acontece aí vai o marido faz os seus exames, faz espermograma, coisa e tal, e dá tudo bem, mas por que, que não acontece? O casal mantém relação durante todo o ciclo de ovulação da mulher e não acontece a fecundação do óvulo. Mas por que, que tudo isso acontece? Existem coisas a mais que a gente ensina para vocês, toda uma higienização mental pensamentos que muitas das vezes estão confusos dentro da mulher, dentro do homem, dentro da relação dos dois, que não faz que ocorra a fecundação do óvulo. Nossa, é muito profundo isso, professor. É muito profundo. Este assunto em específico que eu estou trazendo para você, dentro da estrutura dos nossos cursos, você vai ver que este assunto está bem obviamente ele está bem ligado ao MDF, que é o módulo das dores físicas, é o módulo mais orgânico, né o módulo mais do corpo, da questão física, depois a questão emocional, como que a sua cliente está, como que a cabeça da sua cliente está, como que o seu sistema orgânico está, de repente, o, o, o útero, o ovário, o trompa está tudo bem, mas ela tem uma, uma retenção, uma, uma coisa que ela segura muito. De repente, ela tem o um intestino muito preso. De repente, ela não toma água. Então, o seu corpo está contaminado. Não tá, o seu corpo não está vibrando uma energia muito positiva. Está vibrando uma energia mais suja, mais densa. Por quê? Porque o, não funciona direito. Intestino. Ah, então se o intestino começar a melhorar melhor, tem a tendência de facilitar a gestação? Tem a tendência sim, porque o corpo higienizado fica mais fácil acontecer. Eu tenho casos que aconteceram já. Tem casos no nosso espaço terapêutico que a gente já ajudou o casal a ter o seu filho. E a gente já tem casos de sucesso no nosso espaço terapêutico. Por quê? Porque eu estudo o cliente, o cliente chega com a queixa, quer engravidar, não consegue. Por que não consegue? O que está acontecendo? Qual o problema efetivo da mulher? Qual o problema efetivo do homem? Qual o problema efetivo do casal? Qual o padrão vibracional que o casal está vivenciando? Se está um padrão vibracional muito denso, fica difícil ocorrer a fecundação do óvulo. Dica especial para vocês. E tudo isso, ai, ah, tudo isso, depois o assunto todo, ele vai lá para a essência do ser. Como eu falei, começa com o MDF, ele avança nas questões emocionais no MAB, que é um dos nossos cursos, e depois com mais profundidade ainda lá na essência do ser. Que a gente tem todos esses assuntos que a gente trata pontualmente dentro de toda a estrutura dos nossos cursos. Vamos seguir em frente. Tá bom? Nossa, que coisa boa isso. Agora vamos trabalhar um pouquinho a panturrilha dela. Então, a panturrilha, como é uma área extensa, a gente vai colocar um pouquinho mais de creme, tá? Esquenta de novo o creme. Só um detalhe, perceberam o tantico de creme que eu coloquei na minha mão? É um, é um pouquinho só de creme. Você vê, eu coloquei, é a terceira vez que eu coloco creme na minha mão. Ou seja, é pouquinho material que você usa para exercer a reflexologia podal. O custo operacional de você fazer a massagem é desse tamanhozinho. Seria quase irrisório, quase incalculável de pequeno que ele é. O não vai colocar sua mão gelada uhum. na, na perna do, do cliente, né? na panturrilha Vou puxar um pouquinho ah, aqui. Uhum. Yes. Vou trazer a imagem para cá. Isso. Eu vou ficar de pé. Vou pegar por baixo aqui, ó. Relaxa a perna, solta a perna na minha mão. Isso, deixa o peso na minha mão. Isso, todo o peso na minha mão. Eu estou pegando por baixo a perna dela aqui, fazendo leves apalpamentos, tá? Com todos os dedos, todos os dedos e trazendo. Trazendo. Posso fazer assim também. Sempre de leve. Pego lá. Bem aqui na dobra da perna, do joelho, né, vem trazendo. Posso inverter de mão, pego aqui. Quem tem problema de facite plantar, esporão de calcânio, isso aqui ajuda muito. Tá? Legal, bacana essa parte que eu estou explicando aí. Quem tem queixas de esporão de calcânio, reclamações da facite plantar, trabalhar a panturrilha é essencial, é indispensável. Que existe toda uma ligação de nervos, músculos, tendões que vem aqui da panturrilha e se instalam, né? Se instalam aqui na área da face plantar, né? Na área da sola do pé. Vamos falar assim mais, mais, mais claramente. Traz para cá. Nossa. Isso. Acho que eu aprendi até. Né? Viu? <risos> Fácil. <Faz? risos> eu vou fazer em casa, ah, meu filho. Agora eu vou puxar um pouquinho a calça dela, para manter ela quentinha. Uhum. Pronto. Agora ele dá uns tapinhas para terminar o pé. Uhum. Então, pra terminar esse pé aqui. Bora? Nada. Mas é muito bom. Ó, pessoal. É, não. É. Dói. E escutem, tá vendo? Tá estralando? É uhum. uhum. Um estralinho gostoso. então Agora faz assim, ó. Um cachorrinho feliz. Ah, Olha não. a pontinha do pé dela. Parece o rabinho do cachorro banana. Uhum. Tá? E olha toda a perna dela como ocorre essa movimentação Deixa eu melhorar aqui a câmera Olha a perna dela, ó Mexe a perna até lá em cima E o rabinho do cachorro fica banando. Faz assim, ó Deixa eu parar aqui Então quando você faz esse movimento aqui, ó Pega a sua mão pra cima A minha mão, ela trabalha assim, ó, ó A minha mão trabalha desse jeito Conforme eu faço isso aqui, ó O pé, por consequência, faz isso ó, Olha a pontinha do pé Deixa eu ver se ele não vai cair aqui na minha mão Está vendo? Eu faço isso, ó, a pontinha do pé parece o rabinho de um cachorro banando E conforme você pega o sincronismo, você faz assim ó, Você percebe que toda a perna do cliente mexe até ali na região do fêmur Lá na parte mais alta da coxa e isso é, é, é importante para quê? Para distribuir toda essa energia que você manipulou do pé Ela começa a distribuir de uma forma mais homogênea durante, é, Dentro de todos os temas do, do cliente Bom, assim terminou esse pé. Como que está esse pé, Deolinda? tá ótimo. tá ótimo. Maravilhoso. E o outro pé, como que está? O outro está parado. Estou entendendo muita coisa. mesmo né? é. <risos> Então é bem assim, ó. Essa é uma dica de ouro para você também. Quando você terminar um pé do cliente, né? no caso você faz primeiro o pé direito, você pergunta para o seu cliente, Cliente, como que tá esse pé aqui? Tá legal? Como que tá? O cliente vai falar, nossa, esse pé tá gostoso. Nossa, esse pé tá levinho. Nossa, que maravilha. Não estou nem sentindo o meu pé. É sempre assim. Todo mundo responde desse jeito. Mas, professor, o senhor sabe que ela vai responder isso? Por que o senhor pergunta? De novo, é importante você interagir com o seu cliente. Você interagindo com o seu cliente, o seu cliente vai tomando mais consciência de que a reflexologia é muito boa para ele e está levando benefício para ele. E aí eu pergunto, como que está o pé esquerdo? Ela fala que o pé esquerdo está esquisito, né? está aquela coisa. Ou seja, tem gente que fala que o pé esquerdo está pesado, está isso, está aquilo. Ou seja, o cliente está pedindo para você fazer uma massagem no pé esquerdo. Se você chegar na terapia e obter essas respostas, quer dizer que você está acertando. Então, parabéns para você. Tudo isso com muito detalhe dentro de todos os nossos cursos. Está querendo massagem útil? Quer outro? Lado. Quer também? Como quero. Tá, tá bom. Então vamos então, fazer a massagem no outro pé agora. E Maravilha. como quer? o que ela falou? Tá. Um pouquinho a calça, aqui, um pouquinho. Está ótimo. Relaxa uhum. a perna. Vamos fazer agora a massagem no pé esquerdo, vou pedir licença coloca a perna um pouquinho pra... perna. não, não, não, não. É. só coloca a perna um pouquinho pra cá é. passa a perna um pouquinho pra cá pronto, só pra gente poder mostrar um pouquinho mais nossa. Isso, fecha um pouquinho mas perna. é bom, nossa deixa eu ver aqui. isso, tá aqui o pezinho tá aqui, isso aqui é o pé esquerdo agora vamos trabalhar o pé esquerdo tá, uhum. então vamos passar um creminho na mão, de novo o creme tá gelado, temos que aquecer o creme na mão, senão vai ficar ruim, ó, já tá quentinho, mais um pouquinho, agora chegando no inverno tem que estar tá bem quentinho, coloca a mão, tá quase bom, eu sinto que o pé dela tá quente, se eu tô sentindo o pé dela quente, é porque minha mão tá fria, ó, aqueci, Agora tá legal, agora eu tô sentindo que o pé dela tá quente. Isso. Uhum. Então não tô sentindo mais choque térmico, ela também não vai sentir choque térmico. Eu falei ali que eu estou sentindo que o pé dela tá quente. Na verdade eu tava sentindo que o pé dela tava um pouquinho mais frio que a minha mão. A minha mão, eu tava sentindo que a minha mão estava aquecendo o pé dela. Eu senti que na verdade que o pé dela... Eu senti um friozinho, é que eu inverti na hora que a gente tá gravando né, eu tenho que ter falado, eu tô sentindo que agora que o seu pé tá menos quente que a minha mão, ou seja, eu senti a temperatura mais fria no pé dela, mas na hora ali na gravação eu falei que o pé dela tava mais quente. eu tava sentindo que minha mão estava mais quente do que o pé dela. E, e primeiro eu passo, lá na distribuir, hora. distribuir todo o creme no pé do cliente, hum. tá? Até ficar tudo, até esse branquinho sumir, tá vendo? Ainda tem creme na minha mão, dá pra ver o creme na minha mão. E dá pra ver o creme no pé dela. Então, ó, já tá sumindo. Isso. Então, esse momento que eu tô distribuindo o creme no pé, tô transferindo o creme da minha mão pro pé do cliente, é o um momento também que eu tô fazendo já um aquecimento, né? que a gente precisa aquecer o pé do cliente, antes de propriamente começar a massagem, então esse momento de transferência do creme da mão para o pé, é um momento de aquecimento e a, e a reflexologia, já vai acontecendo. Pronto, hum, todo o creme já está no pé dela, o pé tá todo lisinho, percebem uma coisa, eu não fico pegando o pé de pouquinho, percebem, eu não fico pegando o pé assim, de pouquinho, eu pego o pé para valer mesmo, sabe? Pegue o pé para valer meu, sabe? Não é apertar de doer, mas distribua, procura ter o máximo toque. Eu não sei se eu falei nesse vídeo, mas o que eu estou fazendo aí é, um, é uma técnica que a gente acabou aprimorando ao longo desse período que a gente passou de muita restrição, de máximo toque. Por quê? A gente sentiu muito, muita carência em todo esse momento de restrição que nós tivemos. Então, conforme você entrega mais toque... Para o seu cliente, quanto mais presente a sua mão está no, no pé do seu cliente, da sua cliente, mais a sua cliente ou seu cliente se sente mais acolhido, sabe? Com mais atenção. Vamos seguir em frente aqui no vídeo. Todo hidratado, esse movimento já vai fazendo um aquecimento no pé, né? Para lá, aquece para lá, traz, relaxa o pé, traz para cá, leva para lá um pouquinho traz para cá um pouquinho e isso, rotaciona anti-horário, rotaciona no horário, anti-horário e horário, pega nos dedos anti-horário e horário, outro dedo anti-horário e horário, outro dedo anti-horário horário, outro dedo anti-horário e horário, outro dedo anti-horário horário. Anti -horário, horário. Anti -horário, horário. Então detalhe, porque anti-horário e horário eu já expliquei para vocês no começo, nosso sistema, nosso corpo, ele trabalha no sentido horário, nosso sistema, nossos chakras, né, professor, que são chakras, chakras são centros de força, núcleos de força que todos nós temos, que nós temos milhares de chakras pelo corpo. Tem aí pelo menos sete chakras que são os maiores, mas tem outros tantos milhares de chakras espalhados pelo corpo todo e eles giram no sentido horário, é o sentido correto de girar. Então, eu não posso deixar o chakra, deixar o, o, o ponto que eu estou mexendo ali, trabalhando no sentido anti-horário. Senão, eu, eu acabo descompensando ainda mais o cliente. É uma dica super importante para você. De novo, tudo isso você encontra dentro dos nossos cursos. Essa marquinha aqui que está aqui não é machucada, né? É só uma... Está é, é, é, mas é que ela fez um trabalho, mas não está lesionado, né? Não é tá. ela... Não é um machucado aberto. Se fosse machucado aberto, não poderia estar tá manipulando. Mas uhum. ficou só marcadinho aqui. Então, não tem problema de fazer a massagem. É e coisa. Isso. O pé já está aquecido. né? Vamos fazer o plexo solar. Uhum. Aqui tem essa região e tem essa o plexo aqui embaixo. Ó. Peguei aqui. Aí sempre dá para sentir. Dá para sentir, né? Dá. Viram uma coisa? Ela falou que nesse ponto dá para sentir. No pé direito, o plexo solar dela já não tinha doído. Ela já não tinha sentido. E no pé esquerdo, ela já sentiu o plexo solar. Por que, que ela sentiu dor no pé esquerdo? né, Dorzinha no pé esquerdo e não sentiu dorzinha no pé direito? Porque normalmente, nossos clientes terão mais sensibilidade no pé esquerdo. Por quê, professor? Porque o nosso pé esquerdo é o nosso lado emocional. Ah, então, por isso que eu começo no pé direito? Sim, porque quando você começa no pé direito, o seu lado direito do corpo já recebeu um alívio. E agora você fazendo a massagem no pé esquerdo, o alívio vai ser distribuído por totalidade dentro do corpo. Se você começa a fazer a massagem primeiro no pé esquerdo, o cliente vai ter a dorzinha no plexo solar. Como você não fez a massagem no pé direito ainda, existe a tendência de causar uma certa desarmonia no corpo por quê, professor? porque se você não deu um alento para uma parte do corpo ainda e você já começou a trabalhar uma parte emocional seu cliente vai ficar completamente descompensado completamente descompensada podendo ocasionar choro um choro que o cliente não sabe de onde vem não sabe porque está chorando mas vem um choro, vem uma vontade de chorar então, quando, de novo, é importante fazer a massagem primeiro no pé direito, para depois você fazer a massagem no pé esquerdo, para que o seu lado esquerdo agora, se ele buscar alguma ajuda, né, ele vai encontrar essa ajuda no lado direito do corpo, sendo que se não tivesse feito isso, o corpo ficaria totalmente é, sujeito às a, a, bagunças energéticas que podem estar ocorrendo. Então, sempre começar a massagem pelo pé direito. Lembrando que esse atendimento aqui é um atendimento que eu estou fazendo aqui em Sorocaba. Uhum. Um, é um atendimento voluntário, é voluntariado aqui no Centro Olístico Pleiades, do pessoal aqui. Tudo bem, Deolinda? Tudo bem. Tá. tá jóia. Tá bem? Bem. Jóia. Mais um pouquinho. Tá bem. Tá dando, né? Beleza, é melhor. isso. Aqui você pode receber atendimento gratuito e você também pode colaborar com a casa, é. tá? Os atendimentos aqui. Aí você mexe aí e vai lá no dedão, é, que é engraçado, né? Isso. O lá no dedão. Uhum. Uhum. Aí. A casa é. que é. cobra um valor simbólico para você poder colaborar com a manutenção da casa, né? Uhum. Tem energia elétrica, tem uma série é. de coisas aqui. Então, é um valor simbólico que fica para casa para manutenção. Luiz, tá? precisa perguntar para o personagem se é cada... É, cada sessão. Cada sessão é o pago ou é dos três, não é isso? O valor é dos três? É de cada sessão. Acho que cada, né? É, cada Sabe? sessão. É Então, na casa que a gente trabalha, no Centro Lisco Pledes, que em Sorocaba, os atendimentos é, estão sendo cobrados. É um valor simbólico para ajudar na manutenção da casa. O valor que é cobrado não fica nada comigo. Todo 100% do valor é destinado à manutenção. Né? A casa tem energia elétrica, tem água, tem produto de limpeza, tem a faxineira que vai limpar a casa. Enfim, tem todo, todo mundo sabe que custa uma casa algo aberto recebendo ter visitas o tempo todo, o lençol aí da maca, né, toda a estrutura usou, manda tudo para lavar, enfim, existe custo. Então, a, a casa cobra um valor simbólico de cada sessão, justamente para ajudar no custeio da manutenção da casa, para que esse trabalho não pare. Então, valor para a manutenção do cidadão, da casa, uhum. é. A casa tem luz, água, telefone, internet é. tem, enfim, tem os materiais, toalha, lençol e Tudo isso para manter em ordem de custo é né? E aqui nós trabalhadores da casa A gente vem voluntário né? é. É. Do valor que é cobrado, nada vem para mim né? uhum. não. Realmente é um trabalho voluntário Se a pessoa pode pagar, ótimo Se não pode, vem que você não vai ficar sem atendimento Uhum. Tá? Mas se puder colaborar É uma mão de duas vias Todo Sim. mundo se ajudando Sim. Ó, tô massajando a ponta do dedo A outra ponta do dedo Tudo bem, Deolinda? Tudo bem A outra pontinha do dedo, tudo bem? Tá, achando. A outra pontinha do dedo, tudo bem? Uhum. Tá vendo, pessoal? Eu tô sempre conversando com o cliente É isso que eu sempre falo com vocês é Sempre conversa com o seu cliente Debaixo do dedinho Ouvido, sinos e nariz, tudo bem? Tá, tudo bem. Isso. O outro dedo, tá. que, que também era de ouvido, sinos e nariz. Uhum. Tudo bem? Aí, se eu vi periferia, se abranjado pro meio, Isso. Tá ótimo. Tá jóia. Beleza. O outro dedo aqui, o dedo do meio, que é o olho, uhum. né? A uhum. visão. Uhum. Tudo bem, Deolinda? Também, tá tudo bem. O outro dedo também, uhum. tá? E o dedão, né? Que tem a gargantinha do dedão, que tem a nossa garganta. Relaxa o pezinho. Perceberam que eu fiz o pezinho dela, pessoal? Eu percebi que o pé dela começou a ficar duro, ficar rígido. A perna, tem, às vezes o cliente quer ajudar a gente e deixa o pé duro, né? É uma reação natural do corpo. Então quando o cliente ficar com o pé duro, você dá, dá um leve tapinha assim, sabe? Ó, relaxa, relaxa, pode ficar. Relaxa o pé, solta o pé, solta o pé. É move toques bem sutis, bem leves, bem leves. O cliente já volta a soltar o pé e aí a gente segue com a massagem. Se o cliente fica com o pé duro, todo o estímulo que eu estou dando ali, ele para ali. É um estímulo que está ali e não avança. É, ele não, não dá o resultado que eu quero. Então, é importante que a todo momento que o pé do cliente esteja bem solto. Quanto mais solto, quanto mais leve tiver o pé do cliente, mais resultados você vai entregar para ele ao final da terapia. Isso, tá relaxa o dedo, tá vendo o dedão, tem uma gargantinha, tem uma dobrinha aqui no dedão, uma dobrinha, essa dobrinha aqui é a nossa garganta, então a amígdala, a própria garganta em si, a tireoide, região da fala, tá tudo aqui, e tudo em volta aqui do dedão, imagina um anel no dedão, nessa região, é a área da tireoide para tireoide também, Tá bom? Vamos continuar descendo, fazer toda a área plantar. Aqui ó, esta região aqui ó, é a região do... Então tudo aquilo que a gente fez no pé direito, agora eu estou replicando tudo que eu fiz no pé direito, fazendo no pé esquerdo. Ou seja, o que, que eu estou fazendo? Aquilo que eu chamo nos nossos cursos do protocolo geral. Professor, o que, que é protocolo geral? É O próprio nome diz. É geral, você vai massagear de forma igual. Geral, você vai massagear todo o pé Todo o pé, tanto aquilo que você fez no pé direito Quanto agora aquilo que você está fazendo no pé esquerdo Você vai fazer geral E isso já vai trazer para o cliente um alívio absurdo nas suas dores E também um alívio muito interessante nas suas questões emocionais Pulmão oh, Pulmão Tudo bem? Essa região aqui, debaixo do dedão, é o coração tudo bem? Agora aqui, onde parar o dedo aqui, ó, de baixo aqui, ó, é o estômago. Estômago. Mais para o meio aqui é supra renal um pouquinho mais para dentro é o rim. Fiz o rim, aqui embaixo é a bexiga. Que é bexiga? Aqui é o rim, aqui é a bexiga. Você faz o rim e leva o xixi do rim até a bexiga pelo ureter E massageia a bexiga. Vou fazer de novo. Rim. Percebe esse movimento que eu estou fazendo, que é um movimento de minhoca, né? Você pode pegar de cima para baixo mesmo. Como assim, professor? O movimento de minhoca, o que, que é isso, professor? É o jeito que a minhoquinha anda. O minhoquinha não anda assim, ó. olha para mim aqui, ó. O minhoquinha não anda assim, aquele passinho de minhoca. Já viu minhoca andando? Um bichinho andando e anda de passinho, minhoquinho, minhoquinho, minhoquinho, minhoquinha. e vai parar lá, de bexiga. Então você fez o rim, movimento de minhoca, minhoca, minhoca, minhoca, minhoca, minhoca, e leva o xixi até o rim. Dica rápida para você. Isso tudo está dentro do nosso curso. Pé e bexiga. Só Nessa região aqui tem o baço. O baço só temos no pé direito. No pé esquerdo Desculpa, pé esquerdo esquerdo né? O baço é. só no pé esquerdo. Só no pé esquerdo. O fígado só no direito. O baço só no esquerdo. Isso. Bem? Agora a parte branquinha do pé é o nosso é, intestino. O miolinho aqui, hum. quanto mais o miolinho, é o intestino delgado ou o intestino fino. Sim. Isso. Isso aqui ajuda muito com o intestino travado. E a beirada disso tudo aqui, ó, toda essa beirada aqui, ó, é o intestino grosso e joga fora. Ó, subiu, virou, desceu e jogou fora. Fazer o intestino funcionar. Subiu, virou. Desceu e jogou fora. Perceberam esse movimento que eu faço? Isso é para fazer o intestino funcionar. Eu vou trabalhar aí, estou trabalhando o intestino grosso. Você faz o movimento, subiu, virou, desceu e joga fora. E se jogar fora é pelo reto. Então, se liga nessa. Cliente, quando, faz isso, quando você faz esse movimento de massagem com o seu cliente, e isso pode ajudar muito, muito mesmo o seu cliente ir no banheiro. Fazer o número 2. Então, o banheiro, se você tem o seu espaço terapêutico, tem que estar tá ali nos trinques limpinho, tudo certinho, porque se o seu cliente tiver com o intestino preso, ele muitas das vezes vai querer levantar, vai querer pedir para parar a terapia porque ele quer ir no banheiro. Mas professor, é rápido assim, é rápido, muito rápido. Então, já fica uma dica para você, uma dica a mais aí. O cliente está lá sentado na poltrona, você está fazendo a massagem. Se você perceber qualquer... Ó, olha para mim aqui, ó, eu estou aqui recebendo a massagem de você. Olha para mim. Se eu começar na cadeira, ó, olha o que eu estou fazendo aqui. ó. Se eu, eu, tava, eu tava paradinho, tava legal. Se eu começar a ficar assim na cadeira, se eu começar a me incomodar, se eu começar a virar para cá, para lá, para cá, tenha a percepção do seu cliente. para fala, nossa, meu cliente estava quietinho, ele começou a se mexer assim, por quê? Porque alguma coisa está acontecendo O que será que está acontecendo? O cliente está querendo ir no banheiro Fazer o número 2 E ele está constrangido De falar para você que ele quer ir no banheiro Fazer o número 2 Mas o que, que eu faço, professor? Fale para ele, se antecipe Como assim? Pergunte ao seu cliente E aí, tudo bem? Ele vai ficar meio assim Pergunte a ele, você quer ir ao banheiro? Ele vai olhar para você assustado como assim? Como você sabe que eu quero ir no banheiro? Porque eu, aí você vai falar, eu estou trabalhando aqui o seu intestino. Lembra no comecinho da terapia, que eu anotei, que você falou, que você tem intestino preso, que você tem intestino preguiçoso, que faz dias que você não vai no banheiro? Então, eu anotei aqui na sua ficha, estou pensando em você e eu estou trabalhando agora o seu intestino. Então, eu estou massageando justamente para liberar o seu intestino. Olha, não é que está funcionando, eu estou com vontade no banheiro. Então vai lá, vai lá. Mas pode ir lá, vai. Abaixa a poltrona, né? Tira o cliente da maca, está na maca ou na poltrona. Vai lá, fique à vontade. Deixa o seu cliente super à vontade. Então o seu banheiro tem que estar tá limpinho, papel, toalha, sabonete, aquele cheirinho, um bom ar. Por que, professor? Imagina, o cliente está com o intestino preso há dias. Imagina aquilo que for sair. Imagina o cheiro que vai ficar. O professor, o senhor fala umas coisas que ninguém fala. Mas é uma verdade. Vai ficar cheirando gostoso? Não vai ficar cheirando gostoso. Vai ficar terrível. E se você não tiver um, um, um desodorizador, um bom ar, um neutralizador do ar ali, vai ficar, o seu cliente vai ficar extremamente constrangido. Na hora que ele abrir a porta e brrr, aquele cheiro terrível invadir todo o seu espaço terapêutico. Imagina se você tem uma recepção lá e tem várias pessoas te esperando lá também. Imagina. Então, para não constranger o seu cliente e tudo ficar tudo bem, banheiro limpinho, papel, toalha, sabonete e o sprayzinho, o bom ar, né? um blade, alguma coisa lá, um neutralizador de odores... Pra, na hora que o seu cliente abrir a porta, está tudo bem. Porque se ele abrir a porta e você não tem um sprayzinho para colocar ali, nossa seu cliente vai ficar constrangido, vai virar o um caos. Então, dica extras para vocês. Roberto, mas é até gozado você falar isso, mas é assim. Eu expliquei para vocês que dentro do curso nosso. Eu ensino vocês a fazer o simples, o prático e o objetivo. Mas o curso nosso não é só reflexologia em si. Eu ensino você a fazer a gestão do seu negócio. Isso é gestão. Liberar o seu cliente para ir no banheiro e voltar, isso é gestão. Isso não é reflexologia propriamente dita. Mas eu penso, pô, ele vai lá, vai voltar. Vai estar esquisito lá, aquele cheiro lá. não pode, entendeu? Então, tudo isso você aprende aqui nos nossos cursos. Então, ó, se você quiser fazer os nossos cursos, vem para cá. Mais uma vez, subiu, virou, desceu e joga, joga fora. fora. Isso faz o tecido funcionar bem, tá bom? Então, fizemos toda a área plantar, vamos fazer agora a área da coluna. Aqui em cima, a coluna na parte mais alta da coluna, atrás do pescoço. Essa região aqui, ó, atrás do pescoço, tá? Uhum. Ó, Você apoia com um dos dedos, ou faz um apoio assim, ó. ó. Coloquei meus dedos no vão do dedão, ó. Ó, oh, que legal. Coloquei aqui, dei o apoio, posso forçar, ó. Tudo bem, Deolinda? Tudo. Não tá doendo? Não. Agora vamos aqui, essa região aqui atrás do pescoço, né? Bem aqui nas costas, né? As das uhum. costas. Isso tudo bem onde faz o arco aqui ó é a área da lombar uhum. ah, tá, esse tá arco isso esse arco aqui é a lombar uhum. e se eu tiver com dor na coluna faz essa a massagem e ajuda ajuda uhum. tá? ajuda muito aqui é a área sacro uhum. e a pontinha aqui é o cox você pegando aqui um pouquinho do lado de dentro, tá pegando a carninha da coluna. Eu fiz até usando a terapia para coluna. Hum. Ó, vocês podem fazer um sanduíche do pé. Apoia uma mão atrás e essa mão aqui, ó, você força. Sim. E ó. Sim. Fazendo toda a área da coluna. Com a... Tá vendo o que eu tô fazendo aí? Ah professor, não é só com o dedo que faz a massagem não, não é só com o dedo, seja criativo, eu libero vocês dentro do curso, ah, eu vou fazer só com o dedo, não, seja criativo, eu já liberei todos vocês que estão aí fazendo os cursos, seja criativo, sabe? Movimente, apoia a mão do jeito que eu estou fazendo no pé dela Apoiou e ó, faz assim, ó, a mão está cheia de creme ó, Você faz esse movimento aqui, ó, você distribui melhor o serviço que você está fazendo Tudo isso está dentro do curso para você Palma da mão, com o canto aqui da mão ó, ó, ó todo lado da coluna ó, Dando estímulo, tudo aqui Tudo bem, linda Tudo Vamos fazer o lado de fora Lá de fora aqui é o dedo, aqui no canto do dedinho. Uhum. Desse lado não vai dar pra ver. Eu já fiz no, no pé direito. Que vocês já viram beliscando uhum. o cantinho do dedinho é o ombro, uhum. descendo um pouquinho ao braço, mais um pouquinho. De antebraço, lá até chegar na mão. Sim. Chegou na mão, mais um pouquinho é a perna, passou da perna, mais um pouquinho é o joelho. Uhum. É. E é bem esse joelho aí que tá com problema. Isso. Estou fazendo fisioterapia. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo colocar a filmagem para eu mostrar para vocês. Vai mexer um pouquinho aqui. Acho que vai dar sim. Isso, vai dar sim para mostrar aqui onde estou fazendo o joelho. Só para olhar aqui. Vamos ver. Opa. Deixa eu melhorar a minha cadeira aqui. Pronto. Aqui, ah, já deu certo, ó. Uhum. Eu fiz o ombro. Legal, perfeito. Braço tal, cheguei até a área da mão. Aqui é a Muito perna. Aqui é a área do joelho. Um bom aqui, detalhe para é vocês, joelho. Né? Aqui é o cóccix. Desculpa, cox não. Aqui é o pé. O cóccix é do outro lado, tá? Aqui é o pé. Tudo bem? Agora essa região aqui, ó. Região reprodutora. Aqui é ovário, o lado de dentro é útero. Ah. E tudo aqui é a área da libido, sexualidade, fertilidade. A gente ajuda muito, tanto homem quanto mulher, ajuda nessa parte. Sim. Bem? Agora vamos fazer aqui o peito do pé. Ó, o peito do pé, a área das mamas, dos seios. Ó, é assim, isso. Agora fazer uma drenagem linfática. Pega com os dedos assim, canaleta ó canaletas do dedo sempre pra cima. e sempre para cima, sempre pra tá? Cima. Você pode também fazer assim, hum, ó, isso. com a mão levando para cima. Uhum. Faz um sanduíche do pé aqui, ó. Uhum. Faz assim. Agora vamos fazer a panturrilha. Para ajudar a explorar o calcão e facilitar o plantar Peguei creme mais um pouquinho. Vamos aquecer o creme, tá? Ser bem aquecido para não dar choque térmico no cliente, tá legal. Vou um pouquinho mais aqui. Eu vou pegar, deixa eu virar a câmera para lá um pouquinho. Isso, pegar aqui, relaxa a perna na minha mão, solta todo o peso dela. Isso, solta todo o peso, todo. Isso, relaxa, isso, pronto. Percebe pessoal? O cliente precisa soltar o peso na mão. Às vezes o cliente fica com a perna dura, querendo ajudar. A gente não tem que soltar o peso. Às vezes o cliente ele não quer soltar o peso na mão. Mas é importante soltar o peso para que a gente possa ter o toque e fazer o trabalho. Aí a perna solta, a perna relaxada. Aquilo que você fizer ali vai dar o estímulo que você quer para o seu cliente. Mais relaxado, melhor. Aí é você pega o bem na dobra aqui do joelho, aqui embaixo, na panturrilha, e vem tateando. Olha a minha mão, ó oh, olha no a detalhe, minha mão. No detalhe, hein? No detalhe. Tô te hein? Levo, dói alguma oh. coisa? Deu linda? Óbvio oh, que bom, não, não, não dói. Não dói nada? Não. Você pode trocar de mão. Mas eu senti no braço aqui já. É? O é que, que, que você sentiu? O braço que eu senti. O que você sentiu? Dor do pé. Nossa, você sentiu coisa boa? Como que foi? Nossa. Isso. Relaxa de novo a perna. Sempre deixa a perna na minha mão. Isso. Ó. Tá vendo? Ó. Traz. Nossa, boa, meu Isso. Pronto. Podemos terminar, Deolinda? Muito bom. Gostou? Maravilha. Deixa eu puxar agora a sua, perna, a sua nossa, nossa. Maravilhoso. Isso, relaxa a perna. A perna. É. Agora vamos finalizar o pezinho, né? Isso. De dá uns tapinhos assim. Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui. Mesmo agora ficou melhor. Isso. E dá uns tapinhos assim. Escuta a tapinha. Dói, Olinda? Não. Ó. as tapinhas ajudam a distribuir o que a gente fez e faz o cachorrinho feliz Ó. balança aqui, olhem lá a perna dela, vamos então, vai movimentar toda a perna dela Ó. fazendo o cachorrinho feliz, isso toda a energia aqui começa a ser perceberam pessoal, conforme a gente faz o cachorrinho feliz Toda a perna, cadê a minha serra? Toda a perna aqui em cima, aqui perto, onde tem aqui a parte do alto da coxa, aqui o fêmur, tudo aqui, ó, tudo aqui é manipulado, tudo aqui, a, a energia, ela acaba fluindo, e tudo aquilo que a gente fez, a energia vai e volta, vai e volta. Então, o cliente, nesse momento, ele sente um relaxamento, sente uma coisa muito legal. Distribuída melhor. Podemos terminar? Sim. Sim terminar, deixa eu só tirar a câmera daqui e aí eu já vou fazer uma finalização da filmagem tá aqui pronto deixa eu secar um pouquinho o pé Nossa. o pezinho dela ficou bastante longo né? bastante com creme como eu já olhei que ela tá de sapatinho aberto eu vou pegar um lencinho, tá? Deixa eu vir aqui. Vou pegar um lencinho e vou secar o pé dela, senão ela vai sair escorregando por aí. Então não pode. Então você pega e dá uma secada no pé do cliente. Tá vendo? É extremamente importante você ficar no detalhe, no detalhe com o seu cliente. Tá vendo? Uh, se o cliente estivesse de sapato, tá vendo? Debaixo da mesa aqui, se você olhar debaixo da mesa, tá o sapatinho dela. Ela está com o sapatinho fechado, mas ela não estava de meia. Então, se ela sair, é, se eu tivesse liberado ela e não tivesse tirado o excesso de creme que está no pé dela, poderia, ela poderia escorregar no, no, no sapatinho, poderia ter um tombo, um deslizamento aí, que isso é perigoso, não pode. Na perna eu não tirei o creme, porque o creme é hidratante e está ajudando a hidratar a perna. Então é importante você secar a área plantar. Se porventura a cliente está de tênis, tênis fechado e de meia, eu tiro ali só o excesso do creme, mas eventualmente nem o excesso do creme eu tiro, porque não vai precisar. Tá bom? Mas se a cliente está de sandalinha aberta, um tênis aberto, não está de meia, do jeito que a gente observou, olha o sapatinho dela debaixo da mesa, ela não estava de meia, corre o risco de escorregar se eu não tiro o excesso de creme. Então é no detalhe. Essas coisas do detalhe eu quero ensinar para você dentro dos nossos cursos, ter o máximo de atenção, carinho com o seu cliente e observar tudo. Está tudo isso dentro dos nossos cursos menos na, na área plantar para não escorregar no sapato tá bom e Agora o outro pé pega mais em cima tá? e vamos secar o outro pé pra na perna a gente pode deixar o creme que o creme está lá ele, ele é muito hidratante né na área de cima do pé também no dorso a gente deixa porque não tem problema, problema era plantar Para então você não escorregar por aí Eu gostaria que vocês pensassem uma coisa Qual foi... Até que eu gostaria que você me respondesse aqui abaixo do vídeo Qual foi o investimento que eu fiz aqui com essa cliente? Será que você consegue calcular em dinheiro Quanto eu investi nessa cliente para fazer esse atendimento? Em dinheiro o que eu usei com ela usei o creme né eu usei o... não primeiro eu usei o lencinho isso primeiro eu usei o lencinho para higienizar o pé eu usei duas folhas de lencinho umedecido para higienizar o pé dela apenas duas folhas creme eu usei uma vez duas vezes três vezes um, um pouquinho de creme no pé direito e usei também, não, e no pé esquerdo eu usei creme duas vezes. Eu usei cinco porção de creme. E agora no final eu usei aí acho que duas folhinhas de, de papel de lencinho né, para poder enxugar o pé da cliente. Foi esse o investimento que você vai usar para atender o seu cliente. Ou seja, na reflexologia, o investimento operacional do trabalho para atender um cliente é desse tamanhozinho, dá para buscar nos centavos quanto que é, arrisco a dizer para você que eu não gastei um real, olha lá se eu gastei 50 centavos para atender essa cliente com material, é muito barato. Muito barato o custo operacional de um cliente. E porventura, se você pega esse atendimento, é um atendimento, como eu falei para vocês, é um atendimento voluntário. É um trabalho de voluntariado que eu faço toda quinta-feira, nesta casa. Mas se você for pensar, ah, eu vou, eu vou fazer isso para eu trabalhar no seu espaço terapêutico, ou se você for começar a atender remunerado. Poxa, quanto que você gasta no seu investimento de trabalho é muito pouco muito muito muito pouco vamos seguir em frente com o vídeo agora... nossa que bom agora para a parte de finalização do atendimento tá tudo bem tudo tá bem tá? nossa que maravilha! Tá perceberam o que eu fiz eu já ajeitei o sapatinho dela. Viram ou não? Quem percebeu? Eu vi que o sapato tá, dela estava virado para dentro. Eu já deixei o sapatinho no jeito, porque ela vai descer da maca. Tem uma escadinha ali. Eu já virei o sapatinho para que ela possa descer com total segurança. E eu já fiquei de prontidão perto dela para se eventualmente acontece alguma coisa que não está no programado. Então toda atenção com o cliente máxima Tudo isso você aprende nos nossos cursos. Mexe com tudo mesmo, né? que é Ai, que coisa boa. Vamos terminar aqui. Deixa eu conversar com o pessoal aqui. Nossa. Você quer aparecer no filme? Não tem problema nessa de máscara, né? Não, você quer aparecer? Ai, pode ser. Pode? Pode. Deixa eu fazer. Esse ai ai que ela tá fazendo aí é um ai de gostoso. que Ela tava se espreguiçando, nossa, ela estava toda assim, nossa Parece que ela tá falando ai ai de dor Mas ela é um, um ai ai de Nossa, que gostoso Tava toda levantando ali da maca, né? Vamos ver o que, que ela vai falar para nós ah, Gente, que coisa boa Que coisa maravilhosa é, Que legal Quem puder aprender e passar pra frente Será ótimo Que bom, então essa é a nossa cliente Tive uma aula hoje <risos> Tive uma aula Que ela achou, de linda? Hum, Ela achou bastante Adorou? Muito, muito, muito, muito, muito. muito, muito, muito. Você recomenda para as pessoas? Eu recomendo uhum. muito para todos Que bom, recomendo. um beijo pessoal Um abraço a todos E para quem gostou, curtiu, compartilhe o nosso vídeo um deixa abraço. um comentário aqui abaixo Isso. E a gente se vê no próximo vídeo Até mais, tchau, tchau Um abraço Tchau, tchau, tchau, tchau. tchau. Que legal pessoal, bacana Adorei fazer esse atendimento que bacana! Sejam bem-vindos mais uma vez. E nós estamos aqui procurando ensinar cada vez mais a reflexologia para mais pessoas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, né? compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Se você quiser fazer os nossos cursos, na descrição aqui do vídeo é, tem o um link para você clicar. No primeiro link na descrição aqui do vídeo também tem aí o um link para você clicar e vir participar dos nossos cursos. Estamos aqui de braços abertos. Querendo ensinar cada vez mais a reflexologia para o um maior número de pessoas possíveis, para que é, muitos possam aliviar as dores de outros muitos, porque tem muita gente com dor e nós podemos, com as nossas mãos, aliviar as dores físicas e aliviar as dores emocionais de todos e todos e todos os nossos clientes que estão por aí necessitando. E para isso é necessário conhecimento. E eu estou aqui para entregar o conhecimento para vocês. Grande abraço, sucesso para você. E se você vir para a turma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quero que você aprenda tudo aquilo que eu sei e muito mais. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.